Quantas vezes você tá numa construção de alvenaria e você vê aquela parede com bombô, com bolha d'água úmida que você bota a mão e você sente sair água. Por que que isso acontece numa obra de alvenaria? E por que que isso não acontece numa obra de show frame? Se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado já, ó, há um tempinho. Só trabalho com steel frame, não trabalho com outras coisas. Mas eu vou te explicar o que que eu entendo dessas outras coisas que acontece, que não acontece no show frame. O que que acontece? Numa construção tradicional, você tem umidade. Na verdade, você sempre vai ter umidade, né? Umidade dentro da casa, umidade fora da casa, independente de onde você está, existe umidade. Pessoas geram vapor. Eu gero vapor, eu transpiro e gero vapor. É, não é à toa que quando tem essas variações térmicas não tem aquela condensação na parede. Então, o que, que acontece? Na construção tradicional, ela é uma construção que não foi feita para respirar. E quando eu falo respirar, é deixar o quê? Esse vapor entrar e aí, respirar. Você ter ventilação, ela, as construções elas não foram feitas para respirar. E o que, que acontece? O steel frame foi, ele já foi pensado para isso. Exatamente por quê? Para a gente evitar esse problema que a gente tem normalmente de umidade acumulada nos ambientes, de bolor, de mofo, de fungo, dessas coisas. Então as nossas construções, as construções de prêmio já foram pensadas para isso. Os nossos materiais foram feitos já pra serem respiráveis. Quando eu falo isso, né, é principalmente por que que acontece. As nossas placas, elas puxam a umidade sim, mas por elas serem materiais industrializados, a gente tem um controle. A gente tem um controle do índice de absorção de água das placas, tanto placa de gesso, quanto as placas internas, externas de fachada. Qualquer tipo de placa, a gente tem o nosso índice, o nosso controle do índice de absorção de umidade relativa, a gente consegue fazer esse controle. E aí, o que que acontece? Além da gente ter nossas placas, a gente em toda a de mas a gente trabalha com uma barreira, que a gente chama de barreira de vapor. Essa barreira de vapor é o que exatamente possibilita que a construção respire e a gente não fique com água dentro da casa. Por quê? Ela não deixa a umidade entrar, mas ela deixa o vapor sair. Tanto que essas barreiras costuma ter lado. Não sei se você já viu, né? O lado certo é o lado que o fabricante bota a marca dele pra fora, né? Pois é, você tá perguntando, Helena, mas qual o lado certo, então? Você vai ver, todo fabricante é espertinho. Então são os rolos que a gente tem, né? É um papo. Meio tecido, meio plástico Mas ele tem essa funcionalidade Ele não deixa a água entrar Mas deixa o vapor sair O vapor vai saindo Então a gente tem as nossas placas Que tem esse controle de umidade, umidade sai, umidade entra. Elas não retém, isso é importante. A umidade não fica retida. Elas, ao mesmo tempo que elas retém, a gente tem o um controle do índice, do quanto que ela retém, e isso é de fábrica, tá? Isso sai com certificado, isso sai com garantia. E a nossa membrana ajuda a não deixar a umidade externa poder entrar da nossa casa. E a grande diferença da alvenaria. Por que, que a alvenaria tem esse problema, né? Da gente ficar com bolor, da gente ter, ter as bolhas d'água, da gente ter problema de filtração, aquelas manchas horrorosas na parede. Ele não foi um sistema que foi pensado para respirar. Ele simplesmente retém a umidade e ela fica ali. E muitas vezes, até quando dá aquelas bolhas d'água, é porque você, em algum momento, botou algum material que não possibilita que o vapor saia. Então o vapor, quando vai atravessar, ele fica preso naquela camada e cria aquele bolsão de água. Quantas vezes você já não viu aquele robôco descolando, né? Aquele emboço soltando causa da umidade. É porque algum dos materiais que você utilizou está segurando a umidade. E quando você trabalha com o seu seco, isso não acontece. É muito bacana, né? Inclusive, até o que que acontece? A gente tem técnicas, tem procedimentos, tem detalhes e que você não tem nem problema de umidade ascendente. Não tem aquela umidade? Você fala, ah, Helena, o problema não é do da umidade relativa do ar, nem do lugar nem nada. É da fundação, aquela água que vem de baixo, umidade ascendente. No steel frame no drywall, a gente também não tem isso. Porque a gente tem processos, a gente tem detalhes em que você faz certinho pra você não ter esse problema. Então se você tiver problema de umidade no piso, ela automaticamente não passa pras paredes, fica só no piso. Então tudo é controle a tecnologia. A grande vantagem que eu falo do steel frame é exatamente isso. A gente tá num processo assim, ó, em outro patamar já de construção e também não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa disposta a aprender, aprende independente da sua formação. E se você não sabe, eu tenho uma imersão, né? Que a pessoa passa três dias numa fábrica de steel frame e a gente fala, e a gente constrói uma casa, a gente constrói uma casa de 52 metros quadrados, é um, uma experiência fenomenal. E nessa, nessa imersão eu mostro exatamente, eu já tive olha, médico, dentista, cozinheiro, professor, matemático, advogado, sushi men já tive um sushi man, vai vendo, jornalista e as pessoas saem de lá, entendendo como é que se constrói e sabendo construir. Mais importante elas saíram as melhores, os melhores profissionais... Não. Mas elas efetivamente entenderam como o sistema funciona o suficiente para poder acompanhar e cobrar numa obra. Olha só que interessante. E isso que faz toda a diferença. Inclusive, se você quiser saber como é que funciona essa imersão, se você quiser conhecer meus cursos presenciais, até os online, clica aqui embaixo que tem um link. Que vai direto no meu WhatsApp. Lá também você recebe conteúdos exclusivos, viu? A gente manda conteúdos exclusivos que não tem aqui no YouTube e que por acaso também não tem lá no Instagram. Se você também não tá no Instagram, meu amigo, vai lá, porque eu boto conteúdo diferente e espalhar pra tu contelar. É Vamos divulgar o sistema Tema. A minha meta é essa. Mas, voltando ao assunto. O mais importante é você entender isso. O nosso sistema foi o sistema feito para respirar. E a gente tem o controle, exatamente, a gente tem o um controle de índice de absorção máximo das placas. Não quer dizer que elas são completamente permeáveis. Mas quer dizer que elas foram feitas para absorver aquela quantidade de água suficiente para não afetar a sua obra, a sua construção. Curtiu? Gostou? Deixa aquele like bacana. Se você não entendeu nada, deixa aqui no comentário. Se você quiser saber mais um pouco, também me avisa, fechou? Grande beijos, tchau, tchau e até a próxima!